Eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros únicos que vão ser lançados em 2018. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada que eu falei sobre as continuações que vão ser lançadas em 2018, assista. eu vou deixar aqui nos cards. E nesse vídeo eu vou falar sobre os livros únicos que vão ser lançados, porque muitos autores que a gente já conhece, que a gente já adora, vão lançar novos livros. O primeiro livro que temos para comentar é o próximo livro do Vitor Martins que ele escreveu 15 dias, que lançou em 2017 em 2018 ele vai lançar o seu segundo livro que ainda não tem título e também não tem capa, mas vai falar sobre piratas gays e é isso só que a gente conhece até agora e de qualquer forma eu já estou muito ansioso a previsão de lançamento ao que parece vai ser na Bienal de 2018 lá em São Paulo um autor que eu estou muito feliz que vai lançar um livro novo e ao mesmo tempo eu estou muito curioso para saber o que, que ele vai fazer é o James Dashner que escreveu a série Maze Runner e também a trilogia A Doutrina da Morte essas duas séries são maravilhosas são meus shodogs e esse ano o James Dashner vai lançar um livro novo que vai ser o seu primeiro livro no universo de Adult. No caso, esses outros livros são Young Adult, ou só. E ele agora vai lançar o seu primeiro livro já para o pessoal adulto. E ao que parece vai ser um livro de terror, ou então nesse estilo horror. A gente ainda não sabe nada sobre esse livro, além de que ele vai se chamar The Waking, ainda não tem capa, e que vai lançar agora em 2018. A Becky Albertalli, autora de Simon vs. Jandão e Sapiens, e também de Os 27 Crushes de Molly, vai lançar esse ano dois livros novos. O primeiro livro se chama What Uns, e ainda não tem capa e vai ser lançado junto com o Adam Silvera. What If Us tem previsão de lançamento em outubro de 2018 lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ainda não tem uma editora que vai ser a que vai publicar. E esse ano a Beck também vai lançar o terceiro livro do universo de Simon vs. Adamo Sapiens. Que, nossa, que coincidência, essas capas são tão parecidas. É Não, não é coincidência. Os livros realmente se passam no mesmo universo. Mesmo eles se passando no mesmo universo, você pode ler esse livro e não ler Simon. Ou ler Simon e não ler... Esse livro, enfim, você faz o que você quiser porque a vida é sua. Esse livro tem previsão de estreia lá pros Estados Unidos em abril de 2018 e aqui no Brasil ainda não tem data de lançamento e também não tem título que lá nos Estados Unidos vai se chamar Lia on the Offbeat. Uma outra autora que eu tô muito ansioso para ler o próximo livro dela é a Andy Thomas que no ano passado lançou o seu primeiro livro que se chama O Ódio Que Você Semeia e esse ano ela tem a previsão de lançamento do segundo livro que vai se chamar On The Come Up, que vai falar sobre uma menina que ela é rapper e ela quer ser famosa. Pelo que parece, vai se passar também dentro do universo desse livro aqui. Então, ela tá seguindo aí esse caminho da Beck Albertalli. A previsão de lançamento do segundo livro dela é para junho de 2018 e ainda não tem capa e também não tem previsão de lançamento aqui no Brasil. Esse ano, o Gustavo Ávila, que é o autor de O Sorriso da Hiena, vai lançar o seu segundo livro, que vai se chamar Quando a Luz Apaga e provavelmente vai seguir essa mesma pegada que tem aqui dentro de coisas bizarras, morte, sangue... E um outro autor nacional, que eu estou muito ansioso para o próximo livro, é o nada mais, nada menos que Rafael Montes, que já lançou 500 milhões de livros, e o que eu mais gosto dele é o Jantar Secreto. Além de Jantar Secreto, ele também tem vários outros livros, que se você assistiu a minha Bookshelf, tour então você já deve ter visto que eu tenho todos os livros dele. E esse ano, a nossa coleção de Rafael Montes vai aumentar, porque ele vai lançar o livro chamado Uma Mulher no Escuro, mas ainda não tem capa, não tem previsão, não tem nada. a gente só sabe que vai lançar e a gente acredita na, na, no que ele falou. e um livro que eu também estou muito curioso para ler e que ao mesmo tempo eu não conheço muito do autor é o Hank Green, que ele, no caso, é o irmão do John Green. E o Hank Green vai lançar o seu livro de estreia esse ano, em setembro, e aqui no Brasil vai chegar pela editora seguinte. E lá nos Estados Unidos o nome do livro é An Absolutely Remarkable Fan. Aqui no Brasil ainda não tem título oficial, não tem capa e também não tem previsão de lançamento. A gente só espera que a editora seguinte tente lançar o mais próximo possível de setembro de 2018, que é quando, como eu falei, chega lá nos Estados Unidos. E essa é a minha pequena lista de livros que eu tô muito ansioso pra ler, se você também está ansioso para algum desses, me deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa. Me diga também outros livros que vão lançar esse ano e que você também está curioso para a gente ir aumentando essa lista. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!